um novo momento, um momento em que nós, depois da conclusão de um acordo histórico, como foi a, a, o final da negociação do Acordo de Paris em dezembro do ano passado, agora nós começamos um outro momento, um momento de regulamentação deste acordo, um momento de como que essas regras, a partir de princípios básicos e a partir de dispositivos, serão definidas, regulamentadas no seu detalhe, então é um, é um momento extremamente importante justamente porque ele vai dar o formato final uh, desse desse acordo e como que nós trabalharemos uh, vários aspectos uh, uh, do Acordo de Paris. Uh, o momento político é extremamente uh, favorável e um momento político que anima não só a nós, Brasil, como a vários, uh, uh, a, uh, uh, vários outros países e o conjunto da comunidade internacional. Nós tivemos o Acordo de Paris assinado em 15 de dezembro do ano passado e agora passamos uh, uh, uh, por um momento de assinatura, onde mais mais de 170 países assinaram o um acordo em abril e já uh, uh, começaram os países a tomar as suas medidas necessárias para, a sua, uh, para o seu processo de ratificação. Esse processo de ratificação, uh, nós conseguimos concluir com a com a celeridade uh, do, nosso, do nosso Congresso, uh, o Congresso Nacional uh, passou por uh, esse acordo em menos de três meses, aprovou esse acordo em menos de três meses, o que reflete uh, o consenso nacional em torno da necessidade de atuação em temas uh, de mudança do clima. Uh, esse, esse mesmo sentido de urgência que o nosso Congresso Nacional uh, demonstrou Vem sendo demonstrado por outros países Justamente permitiu que em menos de um ano de concluído o acordo em Paris Já agora em 4 de, de outubro uh, Tivéssemos passado dois limiares que exigidos pelo Acordo de Paris uh, Fossem vencidos Então o acordo entra em vigor um mês após serem vencidos esses limiares, que ocorreu em 4 de outubro, e agora, em 4 de, de, de, de novembro, nós, o acordo já está, passa a entrar em vigor, passa a, a ter a, a essa, essa vigência a, legal a, para os países que o ratificaram. A, nós, inclusive, estaremos aqui a, em Brasília, a, a, iluminando... Uh, tanto o Ministério de Relações Exteriores como o Ministério uh, de, de Meio Ambiente estarão recebendo, durante o, o, o, outubro, o, perdão, o novembro azul, estarão uh, durante uh, uh, um dia, dois dias, recebendo a cor verde, justamente, uma iluminação verde, justamente para comemorar esta, esta aprovação, uh, essa entrada em vigor do Acordo de Paris. O Brasil foi o um, um grande país em desenvolvimento que adotou é, medidas de metas absolutas né, para conter a emissão de gases de efeito estufa. Como que o Brasil vai se preparar até 2025, que é a primeira, primeira data, para poder alcançar esses objetivos? O Brasil tem tido, uma, na, nessa, nessa, nesse tema de mudança do clima, nas Nações Unidas e nacionalmente, uma posição bastante eh, de grande liderança o que que tem uh, tem acontecido o Brasil é um dos países que mais reduziu uh, as, as suas emissões de gases de efeito estufa uh, na última na última década nós temos um compromisso voluntário de forte redução das nossas das nossas taxas de desmatamento e estamos uh, liderando por exemplos né nós por ações não liderança apenas retórica o Brasil é o país que mais reduziu as suas emissões uh, uh, no, em todos os países do mundo. Número dois, o país apresentou, uh, como tu mesmo disseste, uh, metas extremamente ambiciosas. Uh, países e, e em desenvolvimento em geral não apresentavam metas absolutas. O Brasil, sim, uh, se adiantou também nesse processo, tomando a iniciativa de, de apresentar... Uh, uh, Propostas mais mais robustas e propostas de, de, de da nossa contribuição nacional, para o âmbito de toda a economia, não apenas setoriais. Então, o Brasil realmente ele tem esse papel de liderança, lidera, por exemplo, lidera pelas ações implementadas e nós continuaremos a dar seguimento a isso. Como que o Brasil pretende implementar essas ações previstas na nossa na nossa contribuição nacionalmente determinada. Agora o Ministério do Meio Ambiente está começando um processo de, uma, de traçar uma estratégia de implementação, estratégia essa que será submetida à consulta pública justamente para que todos os atores governamentais e atores privados e a sociedade como um todo possam justamente opinar sobre a maneira como nós implementaremos essa meta bastante ambiciosa de redução de 37% até 2025 das nossas emissões comparadas com o ano de 2005.